Que... Você acha que é o chefe da boca? Sabe? Eu faço vídeo, gameplay de Minecraft Eu sou importante O que eu faço Leva a galera à loucura A minhas... A minhas... A minhas pixel art no Minecraft Aquilo... Aquilo é mais arte do que... Que... Leonardo Da Vinci, que Mozart, todos esse pintor famoso. Então vocês se consideram um artista? O oh, artista. Minecraft é arte. Mãe, tipo, eu pergunto, o que você acha da... da Kefir? Ah, a Kefir. ela é bonita, ela é bonitinha. Você tem alguma, tem alguma namoradinha? Eu, eu, eu tenho sim, eu tenho sim. Eu, eu tenho, eu tenho, eu, eu, eu, tô, eu tô apaixonado. Aqui, ó. Meio grudento, né? Vou ficar de acordo. Um recado final pra quem tá assistindo. Recalque de piranha não atinge sereia. Seus malditos!